E aí, amigos, estamos com o Carlos Rosa. Olha só, ele é planejador financeiro, ele é corretor franqueado da Prudente, uma das maiores empresas seguradoras do mundo, Carlos? Exatamente. É. Hoje, hoje é a maior seguradora é, do segmento pessoa física do Brasil, seguro de vida individual do Brasil. Tá? Então, cerca de 30% do mercado hoje já é, já é da, da nossa empresa. Olha só, e o Carlos vai falar hoje comigo sobre dinheiro, planejamento financeiro é um tema, Carlos que é um problema para o brasileiro, né? Exatamente, então a gente até a, a gente acaba brincando muito né é, o brasileiro hoje ele tem essa cultura de ser muito procrastinador então acontece com todo mundo Menos comigo, então acontece com meu vizinho, com o meu tio, com o argentino, com o japonês, mas com o brasileiro nunca, nunca acontece. Então, essa falta de planejamento hoje ela é muito nítida em várias situações. Tá? Então a gente vai aprofundar mais, mas hoje essa situação de procrastinação do brasileiro é um dos fatores que nos levam a estar onde, onde, onde estamos. Né? Então falta ainda muito essa, essa cultura. Tá? É, essa cultura ela deveria ser mais enraizada principalmente na educação é, pública brasileira é, Mas já que não, não, não temos essa educação já no ensino, no ensino público né, Aqui está o nosso papel de, de, de ajudar essas pessoas tá? Então é, um, é um, um, um segmento que me agrada muito É um segmento que, que a gente, eu estou atuando aí há cerca de um ano e meio Tá? E a ideia é ajudar o, o cidadão Rio Mafrência de toda a região a, a se planejar. Carlos, isso é interessante porque assim, você deixou é, a gerência de uma gigante né, do, da área financeira aqui da nossa cidade, de Rio Negro, uma das maiores, acho que, do Brasil. É, hoje, hoje, você já sabe um pouco da minha história, né? Então, eu tenho 14 anos de mercado financeiro, tá? A instituição que eu, que eu trabalho hoje, se a gente for falar, ela é a terceira maior instituição financeira privada do, do Brasil, né? É, perdendo para pra outras, para as grandes, né? Caixa Econômica e, e Banco do Brasil. E... É, e ela também tem essa cultura de ser uma instituição, essa cultura não ela tem é, esse, esse ela é uma instituição internacional também pois é, mas aí que está a pergunta que eu quero fazer para você você deixa uma empresa consolidadíssima, que se tinha um salário fixo mensal garantido mais meta, mais comissão tudo mais, para ir digamos assim, aventurar numa empresa que se ia ser um autônomo deixa de ter um salário fixo para criar uma carteira você... você... Te chamaram de louco, de... Muito, muito, muito. Eu, eu, assim, você, vou ser sincero pra você que no momento em que eu decidi, né, é, foi na, na emoção. Né? Eu digo que se eu tivesse pensado com razão naquele momento, eu não teria feito. Então foi muito mais pela questão da, da emoção. É, me arrependo? Nem um pouco. Nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco, né? Até porque hoje eu estou numa numa empresa tão grande ou até, ou até maior, né? É, e aí é uma coisa que a gente discute muito, né? Hoje o brasileiro, ele é acostumado e acomodado com a questão do seletista, né? Então o brasileiro, ele é formado em sua boa boa base é, para ser seletista né? ou funcionário público ou funcionário público né mas aqui a gente vai falar mais do, do seletista e do, do, do, do, do, do, do empresário é, então várias pessoas a minha mãe é uma delas né ah mas você vai sair daí o que, é que você vai fazer da vida blá, blá, blá, blá. mas enfim Sim. hoje estou muito bem tá muito consolidado muito animado e muito feliz com, com o que eu faço legal e aí uma coisa que você tocou também, na escola deveria vir esse planejamento, porque assim, eu lembro, não lembro de você sentar num dia e, ó oh, pessoal, vamos falar sobre planejamento. Não se tem. Aí a gente vai trabalhando, lembrando que um dia eu vou me aposentar e aí eu vou receber a aposentadoria. O único planejamento que a maioria das pessoas até então fazer era isso, me planejar para receber a aposentadoria. Exatamente. Carlos, como é que é essa mudança, essa virada de chave na vida das pessoas? É, hoje, hoje, hoje, trazendo em, em dados, tá? É, trazendo dados aproximados. Então, é um número muito difícil para a gente trazer a exatidão. É, cerca de 13% da população brasileira hoje tem algum tipo de planejamento financeiro, tá? Então esse planejamento financeiro pode ser por, por uma empresa é, do mesmo segmento da Prudente, pode ser num banco, pode ser numa cooperativa, numa empresa autônoma. É, e até ele mesmo fazer um tipo de planejamento, tá? Se esse planejamento é o mais completo ou não, cara, não cabe a mim é, julgar. Mas tem, tá? É, só que a contrapartida esses outros 87%, é, eles nascem com essa cultura que você, que você falou, tá? Eu vou nascer, vou estudar, vou trabalhar e quando eu completar a minha idade, eu vou receber a minha previdência social, Tá? É, a, a gente vê aí na mídia a situação que hoje está a nossa previdência social né? então passando por reformas por algumas situações é, e em contrapartida não existe hoje na rede é, um, uma, um, um trabalho com o, o, o jovem e o adolescente para que ele Comece a pensar nessa parte de planejamento. Muita, muito disso, do planejamento financeiro, ele acaba vindo de casa, dos nossos pais, dos nossos tios, mas não existe essa, esse conceito em massa, né? Você que trabalha com mídia, a própria mídia ainda não fala muito abertamente sobre esse tema, né? Porque é um tema ainda que é muito enraizado no brasileiro, não é um tema ainda a ser conversado, né? É, vamos trazer aqui um exemplo, no, no, num churrasco de domingo. Cara, você fala de tudo, mas você não vai falar de um planejamento financeiro, né? Então, esse é, é o nosso papel aqui hoje, Então mudar essa cultura do brasileiro, tá? É mostrar para o brasileiro que ele não precisa procrastinar tanto, então vamos começar a se planejar agora então a gente já tem várias situações que aconteceram e a gente tem um horizonte do que as coisas podem não acontecer da melhor maneira possível com a questão da previdência social tá? então vamos começar a se organizar hoje, né? até porque se a gente tiver muito tempo para se programar eu vou precisar contribuir com um pouco né? é, e se eu tiver pouco tempo para me programar, eu vou ter que contribuir por, por muito, né? Então é isso que a gente quer mudar na, na cabeça do brasileiro. Começa, tem que ser com pouco, né? Mas esse pouco lá na frente ele vai trazer um resultado muito bacana, muito interessante. É, sabe que se falando do planejamento, eu estava fazendo um cálculo aqui, por exemplo, em cinco anos a gente pode mudar muita coisa. É, você pensa o seguinte: você tem um carro para comprar, carro zero, um carro seminovo, 50 mil reais. Se você for financiar ele em 60 vezes, que dão 5 anos, esse carro de 50 mil você vai pagar no mínimo 100 mil. Com a taxa de juros hoje eu te diria que mais, né, por questão de selic, isso e aquilo. Então hoje você pagaria pelo menos esse valor. E além disso, além de você considerar que você vai pagar o dobro do, do veículo, né, e se a gente está usando o veículo como, como um exemplo, exemplo, mas você poderia usar várias outras coisas. É, você ainda tem a depreciação desse bem na hora da venda. Então, daqui 5 anos, como que vai estar o preço de venda desse veículo? Será que vai ser 50 mil? Né? Será que vai ser 10? Será que vai ser 30? Né? Lógico que a gente está passando agora por um momento é, econômico onde a valorização dos carros é, aumentou momento... muito. Mas não vamos levar em consideração isso. Né? Que isso foi uma situação, foi do momento. Uma situação atípica. Aí que só para concluir a minha, meu raciocínio. Você compra um carro de 50, paga 100. Mas daqui 5 anos, aquele carro de 50, como você falou, vai estar valendo 30. Justo. Então você pagou 70 mil reais por esse carro. Aí o cara que tem um dinheiro, que não precisa ser rico, ele simplesmente guardou essas parcelas, teve um, um, um planejamento financeiro, ele vai lá comprar esse mesmo carro. A diferença é que ele vai pagar à vista. O carro que se por repor 50, ele vai pagar 40, 45, dependendo da negociação. Ou seja, ele ganhou aí 70 mil, ganhou dois carros numa Exato, brincadeira. Exatamente. Isso mostra como o planejamento é importante. Exatamente. E o, o, o brasileiro hoje ele é acostumado, Douglas, a, a sempre utilizar o juros sobre juros contra... Então, num financiamento de um carro, num financiamento de uma casa, num empréstimo, num crédito consignado, né? Então, é sempre, é sempre, com, quase sempre acontece isso que você comentou. Então, você compra um, você paga dois, você paga três, você paga quatro, tá? E a gente precisa inverter isso, tá? O juros, ele é importante, mas ele é mais importante quando a gente utiliza ele a nosso favor. Então, vamos fazer essa mesma conta que você, que você fez, que esse valor que ele utilize de parcela, que ele comece a guardar, né? Então, daqui cinco anos, ele vai conseguir comprar o carro dele, mas não só o carro dele, ele vai conseguir comprar dois carros também, né? Então, o brasileiro hoje, ele é acostumado a trabalhar com o juros sobre, ju sobre juros contra. A gente precisa trabalhar com o juros sobre juros a nosso favor. Então utilizar é, das benesses desses juros que tem na, na economia do brasileiro para o pro nosso proveito para nossa para nossa para o nosso crescimento de riqueza também. O que, que você é, levantaria assim de cinco principais erros daria para nós ter um no planejamento familiar no planejamento financeiro cinco hum. erros hum. ou mitos que as pessoas então, vamos já lá. viu é... É um tema muito complicado, mas vamos tentar trazer alguns itens aqui. Primeiro é a ansiedade do brasileiro. O brasileiro, por si só, ele não tem paciência. Né? Isso eu digo por mim, por várias pessoas do meu círculo. Então, quando você coloca na cabeça que você precisa de uma coisa, você não se programa. É, para conquistar aquela coisa. Você se programa para ver se você vai ter a capacidade de pagar a parcela para conquistar aquele bem. Então isso é o principal, né? Então essa angústia, essa ansiedade de conquistar, de conquistar as coisas, e a gente bem sabe que as coisas feitas sem planejamento tendem a dar, tendem a dar errado. Então eu acho que isso é um ponto que a gente deve levar em consideração. Né? É, outro item importante na questão de, de, de planejamento. Tá? É, hoje a gente é acostumado a blindar e a proteger é, nosso carro, nossa casa, é, a escola dos nossos filhos, o nosso cachorro, o nosso iPhone. Nós somos acostumados a proteger tudo isso, mas a gente esquece de proteger o principal. E o que, que é o principal, tá, Douglas? Hoje é a nossa força de gerar renda. Né? então vamos lá, vamos usar uma situação agora da pandemia né? a pandemia ela foi muito, ela, aqui na nossa região ela não foi tão impactante como em algumas capitais mas ela teve as suas sequelas, né? então a pandemia tirou muitos empresários, muito autônomos muitas pessoas né? é, tirou a vida dessas pessoas é, mas além de tirar a vida dessas pessoas, ela Fez com que algumas pessoas ficassem internadas, dois, três, temos relatos aí de pessoas que ficaram mais de, de meses internados, né? Então, numa eventualidade disso, é, essa pessoa é, internada e sem essa possibilidade de gerar essa renda, né? Da onde que ela vai tirar o sustento da, da, da, da, da família dela? É um outro ponto que eu acho importante também é isso Cara, a gente protege tudo Mas a gente esquece de proteger a nossa força de geração de renda né? Hoje eu sou um empresário e você é o um empresário Se a gente estiver fora da, da, da, do, do, do jogo né? Até estávamos brincando aqui do camisa 10 Então hoje a tua empresa a minha empresa Ela não funciona sem a nossa, sem o nosso trabalho né? E numa eventualidade, cara, da nossa falta, o que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai trazer a nossa subsistência? Eu hoje sou um empresário individual, né? mas você é um empresário que além do, do teu sustento, você precisa dar o sustento de várias outras pessoas, os teus funcionários. Então esse é um ponto. Cara, e numa eventualidade, numa falta, num imprevisto, como que eu vou trazer e vou continuar gerando essa, essa renda? Né? Então isso é importante também tá é, o que mais que eu posso o que mais que eu posso colocar aqui Douglas é... cara eu acho que, que que seriam esses dois esses dois pontos bem bem importantes tá a gente poderia discutir vários outros pontos mas acho que isso hoje ele ele ele ele, ele, ele demonstra muito de como de como estamos trazendo para nós essas informações eu queria perguntar para você é, o que, que a gente pode fazer para Pra gente começar a se policiar. Porque acho que tudo isso é uma questão de hábito também, né? É você começar a criar um hábito daquilo ali. O que que daria para começar a fazer? Exatamente. Então, além de um hábito, uma cultura, né? Então, o brasileiro, ele não tem uma cultura muito forte de poupança. E a poupança, eu não estou falando da poupança ou produto poupança, tá? Então, a poupança é a gente guardar parte do que, do que se ganha. Né? Então existem muitas teorias é, de consultores financeiros que a gente precisa ter reservas de emergência. Né? E hoje é muito difícil ver um brasileiro que tenha uma reserva de emergência. Né? Eu ouvi falar, não sei se é verdade, que você precisa ter 10% para fundos de emergência, para você, do que você ganha, você joga lá para um fundo de 10%. Para emergência, emergência, você, você não esquece que existe aquele dinheiro, você só vai guardando. É, e para emergências futuras, 10% para emergências é, rápidas, ah, eu quero comprar um tal coisa. Não, tem que ir, essa reserva, é uma reserva é justamente para isso. Seria esses 20%? É, é hoje, hoje existem várias teorias, né? Então, mas eu acho que cada, cada, cada, cada cidadão e cada brasileiro deveria fazer, fazer a sua, né? É, mas, logicamente, e também e, e dizer para você, ah, Douglas, precisa ser 10, ser 20, ser 30, é, seria, muito, é, seria muito incoerente da minha parte, né? É, o que que a gente prega, tá? O que que eu prego? Que hoje você precisaria ter pelo menos é, de 6 a 12 meses do teu custo de vida mensal guardado como reserva, reserva de emergência. Tá? E a reserva de emergência para ser utilizada nesse momento que você mesmo colocou. Cara, naquela eventualidade que não tem o que você, o que você fazer. Tá? Então, numa situação é, imprevista, né? uma situação de pandemia, é, você ter essa garantia que mesmo que você não tenha o, o, a, a renda, é, a geração dessa renda, mas você ter essa segurança que você tem uma reserva aqui, você concorda comigo que você vai conseguir passar por aquele trauma de uma forma mais tranquila? Né? Até porque, imagina você passar por essa mesma situação. E você tem que estar tá se preocupando em gerar renda para você... Trazer a, a tua subsistência, né? Então, é isso que a gente... É, é Esse é um conceito meu, tá? Então, o correto é que você tivesse aí pelo menos de 6 a 12 vezes o teu padrão de vida. E o que, que é o padrão de vida, tá? O padrão de vida é tudo que o brasileiro... É tudo que o que a pessoa gasta para passar um mês, tá? E aí a gente coloca aluguel ou parce, prestação da casa própria, os custos com manutenção da casa, porque as pessoas acham que é somente... É, aluguel ou prestação Não, ele traz um custo também né? Gastos com automóvel Gastos com alimentação Gastos com diversão Então Chuveiro que estraga Chuveiro que estraga, alguma eventualidade né? Então a gente está expostos A qualquer coisa e a qualquer momento é, Então é essa a ideia né? Ter pelo menos de 6 a 12 meses Do nosso padrão de vida guardado Para que sim, alguma eventualidade Eu consiga passar por essa Por essa situação Cara, nós estamos numa fase nova, né? Até então nós tínhamos ali as famílias tradicionais em que. Né, dos nossos avós lá que casavam e viviam felizes para sempre. Hoje já não é tão assim, hoje o pessoal casa, separa. Como fazer uma economia ou um planejamento para esses casamentos, essas novas famílias, que às vezes não são tão estáveis. Né? Eu tenho vários amigos, você também deve ter os seus. Casaram, ficaram um tempo juntos, se separaram. De, envolve dinheiro, e tudo que envolve dinheiro envolve problemas, né? Como que você aconselharia, por exemplo, é, esses casais, assim, precisa economizar, precisa fazer um... Mas talvez não tá tão legal no casamento, dá para dibrar essa... Então vamos lá, esse é um tema muito complicado. Eu venho da mesma E É polemiquíssimo linha... é, também, né? Eu venho da mesma linhagem que a é tua. Né? Então a gente tem uma criação que o casamento ele é feito pro resto da vida. Você e... sabe, eu, falo, eu falo isso para você, desculpa te cortar, porque assim, eu tô casado há 20 anos. E, e assim, e há uma. E até eu brinquei com a minha esposa, ó, nós temos que cuidar agora, né? Porque há uma. <risos> uma uma estatística. uma estatística assim que o casal casa e se separa né antes dos sete anos se separam e aí tem um segundo momento que assim o um cara casou né aí tem os filhos os filhos crescem os filhos casam vão seguir a vida aí o que às vezes o que segurava o casamento eram os filhos tal eles não estão mais vão embora os velhinhos acabam se separando aí também então falo, oh, temos que cuidar porque vão passar uma nova turbulência aí então, são coisas que podem acontecer a qualquer momento sim, exato, exato por vários, vários fatores né? então o mundo ele já não é o mesmo da época dos nossos pais quem dirá dos nossos avôs né? é, então é, como eu te disse eu venho de uma linhagem também que o casamento ele é feito para a vida, vida inteira né? mas também a gente entende que, que, que, que as situações hoje elas mudaram e mudaram muito né? você hoje casado já há 20 anos, eu sou casado há 14 anos me casei com 19 anos então, era um, moleque, era um moleque de tudo. Né? E junto com a minha esposa, a gente cresceu e hoje a gente tem uma condição é, razoável e é, estabelecida, né? em todos os sentidos. É, essa, esse, esse tema que você levanta é um tema muito polêmico, por quê? Tá? É, hoje, é, se você for olhar a nossa legislação, existem várias, vários tipos de forma de casamento. Né? Comunhão parcial de bens, união estável, separação total de bens. Tem vários regimes tem aonde cinco você consegue. regimes diferentes. É, você já consegue. Fa... Você tem vários regimes onde você consegue já se blindar. Né? Mas o brasileiro, ele sempre vai para o mais comum, que é o comunhão parcial de bens. Né? E numa eventualidade disso é... numa eventualidade de uma separação né? o comunhão de bens é o que divide tudo de, é, igual de forma igual. igual das conquistas que você fez depois que vocês eram casados, né? É, hoje, se você for olhar poupanças, tá, de bancos, investimentos de banco, tá, numa eventual partilha, tá, numa eventual partilha, tudo que for caracterizado que foi conquistado após é, o casamento, ele entra nessa partilha também. Né? aí vai depender do juiz das pessoas e das partes chegarem a alguma conclusão o que que é do o que que é o que que é do quê tá mas hoje todos os, os produtos convencionais de bancos e cooperativas tá eles seguem esse esse esse esse modelo então infelizmente é, não tem como você driblar muito essa situação você consegue não driblar mas você consegue é, sair dessa situação se você realmente assumir algum outro tipo de, de regime de, de casamento. Mas se a gente for é, no parcial de bens, que é usualmente o mais utilizado no Brasil, e também a união estável, né, porque o brasileiro, ele não, é, ele acha que estar juntado com uma pessoa não quer dizer que ele tenha nenhuma obrigação, muito pelo contrário, né, Desde que consiga comprovar que existia esse laço matrimonial, mesmo que não registrado em cartório, né, é considerado uma união estável. E uma união estável, hoje, perante a lei, ela é considerada, ela tem as mesmas regras um casamento. Em comunhão parcial de bens, né? Então, mesmo que você não tenha registrado, muitas pessoas, ah, eu me juntei, eu me juntei, mas o se juntar ele traz algumas responsabilidades também, né? Então, numa eventualidade de um de, um, de, um, de uma separação, é, acontece isso, né? É mas como eu te disse, é um tema muito complicado pra gente, pra gente entrar e, e e vai ter que estudar falar. caso por caso e, e, e, e necessita estudar, estudar caso a caso né? lógico que existem alguns produtos né, é, que tem algumas características que aí você consegue é, fazer essa, essa separação tá? Carlos, tem uma coisa legal é, do, do brasileiro, que assim a gente tem medo de dizer não, né Sim. É, então, eu teve um, um amigo que casou com desses casamentos que tinha diferença de, do que é dele, é dele da esposa dele, e houve uma repercussão lá da, da esposa achando cúmulo aquilo, tal, né? Um dia civil uma coisa dessa. E eu, isso me faz lembrar também um vídeo que eu assisti de um, de um pessoal americano que veio lá no Brasil, e eles nesse vídeo eles falam as diferenças de cultura e umas coisas que já estranho então, geralmente, você convida alguém pra almoçar na tua casa, jantar... O cara nunca vai dizer não. Não, não, eu vou, assim, eu vou estar tá lá, mas ele, ele não vai. Ele pode não ir, exatamente. Mas exatamente. ele diz que vai. Eu poxa, eu, eu convido o cara. Não, que legal, eu vou. Mas não, não, não vai, né? Tipo, o americano, se ele dizer que... Cara, eu não vou para ele é natural dizer. E a gente dizer não é uma coisa... É uma coisa... Ofensiva o... pra gente, né? Exatamente, exatamente. Eu vou dizer que eu não vou. Então você diz o sim, é, sabendo que você não vai, mas por educação você pois fala é. você fala o sim. É, falando em cultura, né? Você entrou no, no, no, no norte-americano. É, a Prudential hoje, como a gente falou, ela é uma das maiores instituições financeiras do mundo. E ela foi fundada nos Estados Unidos. Tá? E ela traz para o Brasil todo esse modelo de produto norte-americano. Tá? E qual que é esse modelo de produto norte-americano? Tá? Hoje, nos Estados Unidos, a gente bem sabe que não existe uma previdência social né? então tão forte. O americano, ele mesmo, precisa formar a sua aposentadoria, né? E aí sim ele escolhe, tá? Existem empresas que fazem as, a, os planos de aposentadoria, os planos de pensão, mas em boa parte quem não se enquadra nisso ele acaba fazendo a sua, ele acaba fazendo a sua a sua aposentadoria, né? E lá nos Estados Unidos também não se tem a figura do SUS que nós temos aqui, né? Não vou entrar no mérito do SUS ou não, não estou falando do SUS como uma empresa, né? É, só que o americano ele não tem essa figura lá. E ele não tendo essa figura lá, o americano também que é... Refém, não é refém, perdão. O americano que é responsável por pagar todos os custos com a saúde, com a saúde dele. Né? E lá tem muito forte a questão do seguro-saúde. Né? Então, numa eventualidade de uma necessidade, ele aciona esse seguro e ele recebe esse, esse valor para ele custear o tratamento. Lógico que lá a gente não tem a figura do SUS que a gente tem aqui no Brasil. Né? É, mas lá ele tem muito mais acesso. Por quê? Porque ele pode escolher onde ele vai fazer todo esse tipo de tratamento. Né? E essa cultura... É um dos pontos que a gente bate muito, muito forte. né? Então, essa forma de pensar do norte-americano e a forma de pensar do brasileiro. E aí, se a gente ficasse conversando aqui, tinha papo para a gente ficar três dias falando, três dias, falando em, relação, em relação a isso. Né? Então, é um modelo, é uma mudança de cultura que a empresa está tá tentando trazer para o... Está tentando, não. Está trazendo para o Brasil. É, e eu acho que esse momento agora é o momento é o melhor momento para se trazer, né? Até porque a questão da pandemia e ela mudou o brasileiro e mudou a forma de pensar no brasileiro em vários sentidos, né? É várias pessoas repensaram muitas, muitas situações, a questão da família né? a gente conversa muito sobre família a questão da família ficou muito latente a preocupação com a, com a família também né? então é um momento é um momento muito é um momento muito propício para essa transformação que o brasileiro precisa passar né? Carlos, queria encerrar com uma pergunta uma pergunta dupla na verdade a primeira delas, é seguro a gente guardar dinheiro em banco? ter o dinheiro os bancos são seguros, ainda mais hoje essa questão a facilidade do pix de que você pode ser assaltado a qualquer momento né e de forma virtual ter dinheiro e tudo para para fora então é seguro o que que dá para fazer com o seu então vamos então vamos lá e aí a, a, as duas perguntas juntos e aí para você o que que seria nós já falamos lá no meio da, da entrevista sobre os erros o principal o que, que daria para fazer com o seu dinheiro com o seu planejamento qual que seria o caminho então vamos lá, é, hoje você me pergunta, é seguro manter dinheiro em banco? É seguro manter dinheiro em banco, tá? É, hoje, boa parte dos investimentos, eles têm um seguro obrigatório, que é o FGC. É, então, é seguro você ter dinheiro lá, tá? Boa parte aí, respondendo essa questão do PIX, tá? Eu trabalhei no mercado financeiro por 14 anos e hoje eu sou é, consumidor do mercado financeiro, todos somos, né? É, o PIX é uma ferramenta muito segura, tá? Então, por 14 anos que eu trabalhei no banco, tá? A gente teve vários questionamentos de fraudes em conta, tá? Mas todos esses questionamentos de fraude em conta... É, ele só foi possível e, e a pessoa só conseguiu acessar porque houve uma fragilidade da outra pessoa. Então, aquilo o brasileiro é procrastinador. Ele gosta de jogar responsabilidade para os outros e ele gosta de tirar proveito em tudo. Cara, não existe é, almoço de graça, né? Então, muitas pessoas acabam tendo celular clonado por besteira. O banco nunca vai te ligar para pedir dados né, é... E aí o que eu acho que falta, uma mídia muito mais forte dos bancos em cima disso, informando os clientes. Porque você até tem acesso a essa informação, mas se você liga para o banco, isso e aquilo. Eu acho que precisava ter uma mídia muito mais forte falando, pessoal, isso, isso, isso. Mas aonde eu quero chegar? Cara, o Pix ele é muito seguro, da mesma forma como o DOC, da, da mesma forma como todos os sistemas do, do, do banco. Muito dificilmente uma pessoa vai conseguir acessar a tua conta. Ela só vai conseguir acessar se você fragilizou. Né? Então se ficar evidenciado que você fragilizou Aí ele já caracteriza Que você caiu num golpe né? Então, como a gente tem outros golpes aí na cidade, o golpe do bilhete premiado, o golpe disso, eu posso chegar aqui e falar que eu vou vender uma coisa para você, te entrego, você me paga e não entrego nada dentro da caixa. Então, ele é um golpe. Né? Infelizmente, tem muitas pessoas tentando passar golpe. Golpe do telefone, golpe das pessoas que sequestraram filhos. Então, isso, isso que pode acontecer. Mas chegar uma pessoa para fragilizar um sistema do banco e conseguir acessar a tua senha é praticamente impossível. Tá? até porque tem vários você precisa quebrar vários vários vários programas então hoje o sistema financeiro brasileiro como um todo é, não vou dizer que ele é mais seguro do que o resto do mundo porque todos são seguros mas ele é muito seguro então é muito difícil você conseguir você conseguir acessar tá então esse é o primeiro ponto é, e o segundo ponto Douglas tá como que o brasileiro pode começar tá é, o brasileiro não é que ele pode começar o brasileiro ele precisa começar tá só que a gente tem aquela cultura ainda que você precisa começar com grandes fortunas e não muito pelo contrário né Então tudo que você começa hoje lá na frente vai refletir para você tá então o brasileiro ele precisa começar independente de quanto tá seja 10 reais, seja 20 reais seja 30, seja 100 seja 200, seja 300 né é, E esses 10 reais que parece ser muito pouco hoje tá? Se a gente olhar para um horizonte muito longo, lá na frente ele vai fazer ele vai fazer muito sentido. Então, a chave que a gente precisa mudar é essa, Douglas. A gente precisa começar a fazer, nem que seja pouco. Cara, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. É, o mês tem 12 meses, certo? O ano tem 12 meses. Um ano, perdão, um ano tem 12 meses. Vezes, eu estou morando em Rio Negro há 22 anos, 264. Uhum. Se quando eu cheguei aqui, eu guardasse 10 reais por mês. <risos> por mês, eu teria 2.640 na minha conta. Guardando 10 por 10 mês, mês. Sem contar sem juros. Co e Isso, exatamente. Então, assim, é aquilo que eu falei. A gente tem que considerar também os juros sobre juros, contra, contra, co não só contra nós, a favor. Né? Então, é essa mesma mentalidade. É, mas o brasileiro ele precisa começar, seja com 10, com 20, com 30, com 40. E aí a gente precisa voltar naquilo que você falou. O brasileiro precisa ter o hábito né? e os bons hábitos. É, então, ó, 12, 22, se eu aumentar para 100 reais ali, ó, já seriam 26 mil. Ó, 26 mil já teria, estou falando de uma conta básica, bem... bem Bem, né? crua, bem crua. É uma conta bem simples. Bem simples. Mas você veja que é possível você ter uma economia partindo de números pequenos, né? Exatamente. Carlos, eu queria voltar a conversar com você sobre finanças, sobre imóveis, sobre carros. Com certeza. Falaremos, falaremos. Né? Trocar um bate-papo aí sobre esses assuntos. Acho que é importante a sociedade ter acesso às informações conte e começar comigo. a falar sobre isso. Exatamente, conte comigo, tá? Já falamos várias vezes, tem o meu, meu apoio aí nesse teu projeto, projeto muito, muito interessante, muito bacana, tá? Torço para que dê, dê muito certo, tá? como todas as outras coisas que você aqui pelo jornal, jornal faz, né? e vamos em frente. Tá certo, então toda, tá. toda a nossa pauta a gente fala um pouquinho, hum. do, o pessoal já pergunta, o que é aquelas caneca roxa lá do jornal? É do Carlos Rosa, que é o nosso amigo, né, o patrocinador aqui do podcast, ele que nos patrocina todo mês, é planejador financeiro, é corretor franqueada prudente, e se você quiser bater esse papo, continuar batendo esse papo com ele, Carlos, suas redes sociais? Hoje é meu, meu perfil no Instagram é um perfil profissional, né Carlos Rosa, então quem quiser, quem quiser acompanhar, Tá? É, e também tem os, os meus telefones tá Então hoje tem meu telefone celular DDD41 ainda, é um DDD de Curitiba 984570154 E tem o nosso telefone fixo DDD47 33070909 Então se tiver alguma dúvida Um bate-papo tá? Então fiquem à vontade Qualquer dúvida que tiver Você também Douglas se gerar algum, algum questionamento, algum lead dessa conversa, por favor, nos, nos passe. Com certeza. Beleza? Gente, nós voltamos a qualquer momento com muito mais informação.